Na madrugada do último domingo, 1 de dezembro, a Polícia Militar de São Paulo foi responsável pelo assassinato de nove jovens ao reprimir brutalmente um baile funk em Paraisópolis, periferia da capital paulista. A repressão nos bailes funk de São Paulo não é uma novidade. A gente sabe que a cultura periférica ela é vítima constante da repressão policial e da repressão do Estado e essas mortes violentas não podem passar em vão. A Marielle tinha uma frase, ela dizia, quantos mais tem que morrer para que essa guerra acabe? Essa é a situação que vivem alguns estados brasileiros, onde a mão do Estado é sempre a mão da morte, não é a mão da política social, não é a mão da política cultural, não é a mão da assistência social. A gente vê aqui pelo exemplo do Distrito Federal que quando os projetos culturais da assistência social, da educação, da saúde chegam aqui, são para corte. É para inviabilizar e quando você trata da mão mais pesada do Estado é sempre para aumentar o Estado penal e o Estado punitivo. Nós somos o país do mundo que mais nos últimos 10 anos, nós temos mais de 700 mil presos no Brasil. Desses 700 mil presos, 42% sequer teve um julgamento. Alguns desses podem ser declarados inocentes e passaram um, dois, três anos nas cadeias, nas péssimas cadeias brasileiras. E as pessoas continuam acreditando que cadeia é a solução para a segurança pública. Vocês imaginam a polícia militar? Entrar num baile ou numa festa de gente rica, de forma truculenta e brutal, entrar em qualquer outra festa da classe média alta, entrar numa festa do Lago Sul, atirando contra a população, não entra. Mas encurralou a população periférica e um monte de jovens negros que tinham sonhos, que tinham história. A gente não pode achar isso natural no Brasil, tem um monte de policiais que são sérios e que trabalham com decência, mas a gente não pode deixar de criticar uma instituição como essa que cumpriu esse papel. A segurança pública não é só das polícias, não é só da Secretaria de Segurança Pública. A segurança pública, assim como todas as políticas públicas, ela precisa do controle democrático da sociedade. E o governador Dória é responsável por esse processo. Um governador que sempre no seu discurso legitimou a morte, dizendo que ia atirar para matar contra o que ele chamava de bandidos o tempo inteiro e é tratando a juventude negra brasileira como bandido. Acho que a gente não pode guardar nem um minuto de silêncio sobre essa história. As vidas da juventude periférica do nosso país, das nossas cidades, importam. Todo mundo sabe que as polícias no país têm protocolos para entrar em lugares de grandes aglomeração. E que isso foi absolutamente fora de qualquer protocolo. Nós precisamos trabalhar pelo que é certo e não pela política do ódio, pela necropolítica, pela política que é contra as pessoas. Nós temos um governo que legitima o ódio e a violência todos os dias, que é o nosso governo federal. Então fica hoje na tribuna da Câmara Legislativa a minha solidariedade às famílias que perderam esses jovens, a minha solidariedade à Paraisópolis que sofreu essa tragédia, essa chacina que a gente não pode chamar de tragédia. Nós precisamos denunciar essa situação em todo o país, e o governo de São Paulo precisa ser culpabilizado pela legitimidade que tem dado para essa ação truculenta das forças policiais.